Olá, meu nome é Marcos Gutierrez Alves, tenho 37 anos, sou formado em Engenharia de Computação pela Unifiel, em Osasco, na cidade de São Paulo. Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em Engenharia Elétrica pela Unesp, no campus de Ilha Solteira. Terminei meu pós-doutorado em 2018 e, no final desse mesmo ano, eu iniciei minhas atividades como professor e pesquisador na NimboTech University, que fica na cidade de Nimbo, na província de Yejian, na China. Durante o meu período na UNESP, eu trabalhei com é, desenvolvimento de conversores de energia para energias renováveis, principalmente energia solar e eólica sobre a orientação do professor doutor Carlos Alberto Canesim no Laboratório de Eletrônica de Potência. É, durante o meu doutorado, eu é, conheci minha querida esposa, que é chinesa, e no final do, do meu pós-doutorado, nós ficamos é, sabendo que tinha uma proposta de uma vaga de emprego para professores estrangeiros aqui na, na universidade na qual trabalho, a China quer fazer, incentiva muito a parte de parceria, né? então o que falta para eles aqui seria o contato. O chinês o povo chinês dá muito valor para conhecer as pessoas, né? então a questão do idioma atrapalha bastante. Então, Tendo uma pessoa brasileira aqui que possa ir no Brasil, possa apresentar a faculdade, é, possa mostrar a tecnologia que nós temos no Brasil para ser feita a parceria com a universidade chinesa é muito importante meu trabalho aqui na universidade é basicamente dividido entre aulas na área da computação e o desenvolvimento de projetos de pesquisa. A China investe muitos recursos na área de saúde e meio ambiente, então nós temos uma certa facilidade em conseguir projetos relacionados a essas áreas. Por exemplo, eu já desenvolvi diversos equipamentos para eletrocardiograma. Temos, por exemplo, um sistema para a realização de eletrocardiograma, na qual o paciente deita numa cama e não é necessário conectar nenhum sensor ao corpo do paciente é, para a realização do eletrocardiograma. Então, isso acaba facilitando o exame e a ideia é deixar o paciente mais confortável. Temos também sistemas de controle para qualidade da água, no qual são instalados em rios e lagoas. E meu trabalho é o desenvolvimento do programa para controlar o, o processador dentro desses equipamentos, que são chamados sistemas embarcados. Também tenho a minha pesquisa pessoal. Eu trabalho com desenvolvimento de, de hardware, então minha pesquisa pessoal é focada em FPGAs, programação de FPGAs. Você pode pensar no FPGA como uma caixa cheia de componentes digitais e através da programação você define como eles são conectados para formar alguma coisa útil. Minha pesquisa é baseada na ideia de aumento da precisão numérica. Então, eu estou trabalhando no desenvolvimento de um processador para alta precisão numérica. A ideia é ele ser aplicado em sistemas de simulações, por exemplo, simulação de previsão atmosférica, é, previsão do tempo, previsões, previsões astronômicas e com a melhoria na qualidade da precisão numérica é, teríamos, teríamos simulações mais confiáveis. Então a ideia é a criação de um processador dedicado para essa tarefa. A forma de trabalhar do, do chinês é diferente do brasileiro. O brasileiro eu acho um pouco mais rigoroso na questão de planejamento, na questão de execução. Não que aqui seja ruim, pelo né? contrário, aqui é muito bom. Mas o uh, nosso ponto é um pouco mais organizado. Eu acho que essa parte é muito boa para eles. Conhecer uh, uma forma que outro país leva um projeto, como desenvolve um projeto. A China tem bastante políticas para incentivo de vinda de profissionais estrangeiros. Eles dão incentivo para a moradia, incentivo ao trabalho. Então, nós temos muitos profissionais e colegas de vários países do mundo. uma palavra muito comum aqui seria o ai jonggo ai seria amar né? Porque você ama uh, alguma coisa então o ai jonggo seria eu o ai amar jonggo seria China então eu amo a China seria o verbo um dos verbos mais utilizados aqui né? seria, ai", seria amar.